Tá passando um carro lá embaixo na avenida Olha a, a altura do som E a música que ele tá ouvindo Vai passar lá Tem um ditado que diz assim Música boa, música baixa Música ruim, música alta Já prestou atenção? Se você fosse ouvir uma música Orquestrada um Instrumental você ouve nessa altura Com certeza não Agora, Uma música ruim dessa <risos> O cara põe no último volume Horrível Tá com o tampão traseiro do carro dele Olha só Mas deixa pra lá Vamos olhar essa imagem linda aqui Agora eu vou inverter a câmera Inverto a câmera sem parar a filmagem Muito da hora Vou passar de novo pra câmera Isso aqui é demais, ó Você continua filmando Se tremer o vídeo é porque eu tô usando O celular na mão, tá gente? voltando de novo aqui para mim vou virar aqui olha a compensação que ela faz na exposição automaticamente mesmo contra a luz que não é favorável olha só como é que fica a minha imagem contra a luz impressionante o que esses essas câmeras e esse software de celular fazem hoje beleza ativei aqui a captura igualmente do som em todas as direções Tá captando o microfone dianteiro e traseiro. Tá filmando em 8K. Eu vou gravar até a tela agora para mostrar para vocês. Aí, ó, tô usando agora. A gente sofre tanto para fazer a iluminação. A gente não eu, né? Para poder posicionar a iluminação. E olha só. Tô aqui com a luz dessa manhã forte. E tem esse tecido aqui que serve como se fosse um difusor, né? Que é, que é a cortina. Então, olha só a qualidade dessa luz. E como ela fica bem difusa, né? Tudo que a gente precisa, somente a luz natural. Fazendo essa composição aqui, deixei só lá uma luz background, uma backlight, né? Que a gente chama. Então, vou mostrar para vocês. A gente vai aprendendo, né? Estou usando o Protake, Protake que também é muito intuitivo. Fácil de utilizar, então estou fazendo esse take com ele agora Tem aqui o waveforms, que eu consigo verificar se está estourado ou não né? Só que agora na, nessa lente, nesse modo selfie, fica tudo automático Agora quando a gente coloca no modo de câmera traseira, eu consigo regular tudo isso E movimentar essas funções Consigo dar zoom aqui também, ó. vamos ver Olha só Tudo na tela muito bom Tá meio torto a imagem porque eu tô com um suporte que vai no volante Toda vez, toda vez que eu viro o volante, a, o celular acompanha Mas é uma nova forma aí de, de verificar que acho que fica legal também Mudar um pouquinho né? a perfeição imperfeita Ou a imperfeição perfeita É isso Vamos lá pro hospital Muita dor de cabeça Nossa Rebentar Tomei remédio não adianta Mas o médico vai ter que dar um jeito nisso né? <risos> Filmando um pouquinho aqui da minha ida Ao hospital Felício Roxo Não estou muito bem não Nossa, a nossa semana foi triste Umas 20 vezes no domingo No banheiro Bem fraco Então vou passar pela médica, liguei para ela Agora vou passar com ela Para ver o que, que ela tem Pra me dizer e aceitar Passar lá um pouquinho